Pessoal, estamos ao vivo aqui ó, na rodoviária, olha só que coisa impressionante, ó. Isso aqui a prefeitura não está vendo, gente. Por favor, senhor prefeito, aqui ó, dá uma atenção aqui no nosso terminal rodoviário. Olha só que pura vergonha, gente.